O grupo dos esportistas, os cães que chamamos de esportistas, são descendentes daqueles criados para trabalhar com caçadores humanos, para localizar, levantar ou buscar caças, principalmente pássaros. Pointers e setas são os cães que localizam e apontam a caça, spaniels são os que a levantam, e retrievers são os que vão buscá-la depois que o caçador atira. Lembre-se, dizemos esportistas, porque eles não matam. Com o tempo, os seres humanos adaptaram esses instintos e comportamentos predatórios, herdados dos lobos, e fizeram com que esses cães parassem de matar. Isso se tornou um esporte para o animal, o único predador completo nesse processo é o ser humano. Na Pet Love você encontra a ração certa para o seu pet. Link na descrição. Gostaria de receber mais dicas para o seu pet? Então deixe seu like e se inscreva no canal.